Existe uma conexão magnética que te dá um poder pessoal. Eu preciso acreditar nisso. Se acreditar, ele as mais obras do que eu. Isso e sabendo quem é você, ou seja, se você deixa de ser o outro, se você deixa de ser a outra, se você deixa de observar o outro, se você deixa de julgar o outro e se, tem, se você tem um olhar de dentro para fora, se você olha para a sua criança interior, se você busca o seu desenvolvimento se você busca se conhecer você tem autoridade você tem postura então eu preciso fazer uma faxita uma reforma íntima a professora que é isso eu preciso fazer uma reforma íntima todos nós trazemos um enxoval emocional todos nós temos primeiro crenças limitantes Aquelas verdades que nos falaram que eram verdades, é que eram mentiras que acreditamos ser verdades e que nos governam até hoje. Crenças limitantes. Sem você trabalhar as crenças limitantes, é praticamente impossível você reprogramar a tua mente.